Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Letramento Formacional, Práticas e Perspectivas para o Novo Ensino Médio. Percebi que você já conseguiu escanear o QR Code, não foi? Então seja bem-vindo ao nosso curso. Durante esse livro você terá vários outros QR Codes com pequenas aulas de no máximo 15 minutos para que você possa aprofundar o conhecimento de cada tema. Nós teremos ao todo 40 temas durante este livro, que é um livro de formação sobre Letramento Formacional. Os 40 temas estão divididos em 7 capítulos, onde você aprenderá o que é pesquisa, aprenderá sobre organizar sua rotina de estudos, sobre a busca de informação, sobre a análise da informação, sobre a seleção da informação, sobre formas de como fazer backup e até mesmo publicar o seu trabalho científico, seu artigo científico ou outras formas que você deseja né, em relação à publicação acadêmica. Mas o que é letramento informacional? Letramento informacional, segundo Kelly Christine Gasque, é um processo onde o aluno, no o dissente, né, no caso você que está assistindo o vídeo, se empodera da informação e sabe usar com sabedoria. Você não sabe o que é a informação? A informação a gente tem todo dia. Seja num livro, seja num site, seja numa música, seja até na internet, você tem informação 24 horas. O problema das pessoas hoje em dia é que nem todo mundo Sabe lidar com a informação Sabe dar um trato com a informação Sabe pegar a informação Selecionar a informação Utilizar a informação Quantas pessoas já caíram em fake news? Notícias falsas Você mesmo pode ter caído Algum parente, algum amigo Não é isso mesmo? Quantas vezes você fez uma pesquisa E acabou copiando a informação de uma pessoa da internet No Ctrl C e Ctrl V e acabou perdendo a informação, perdendo a, a, a prova, a atividade e levando nota baixa porque simplesmente copiou e não referenciou. Mas tenha calma, estamos aqui para isso. Bem-vindos ao curso de Letramento Informacional, Práticas e Perspectivas para o Novo Ensino Médio. Eu sou o professor Matheus Ribeiro e irei acompanhar você durante todo esse percurso. Seja bem-vindo!